Agora é o seguinte, o Enzo vai subir lá em cima. E quem não deixou o like ainda vai deixar o like antes do Enzo cair na piscina, não é verdade, Enzo? Vamos lá, Enzo. Sobe na piscina. Ou no trampolim. Quando o Enzo chegar no trampolim, ele vai pular e você vai deixar o like. Vamos lá. Um, dois, três. Pula, Enzo, pula, Enzo. Pula Enzo. Deixa o like, deixa o like. Uau, maluco, você é muito dica. E Salve, Fernando. Ah, não. Ué, você é um o Enzo, não é o Fernando? Que é Fernando? Ah, Fernando sou eu, é mesmo? Então rapaziada, bem-vindos aí a mais um vídeo E a gente tá onde hoje, Enzo? Enzo, por que, Angel. que... Angel, você tá quebrando o chão, cara? Olha aqui pra mim, vem aqui em cima e vem falar com a galera Você vai ser bem educadinho e vai vir falar com a galera, não é verdade? Eu quero uma montanha, olha! Vai, olha pra lá! Nossa, parece um paredão Enzo, vem aqui, fala pra galera o que a gente veio fazer junto no Minecraft Fazer que o mundo é levantado aqui. A gente vai fazer uma casa nessa parte aberta, não é verdade? Vamos fazer uma casa. A gente veio construir no criativo. O Enzo, o Enzo veio mostrar que ele manja fazer construção, não é verdade, Enzo? Faz eu, faz eu, faz eu! Ai! Faz Oi. eu! Faz Angel, eu! Deixa eu falar uma coisa. Você sabe que eu não sei construir, não é verdade? Eu acho que é um Enderman, né? você sabe que eu não sei construir, não é verdade? você sabe que eu sou muito mas muito ruim em construção você não sabe? Oi. deixa eu te perguntar uma coisa você tá pronto pra fazer uma construção mega, hiper, blaster master da hora? É. você acha que a gente vai conseguir mostrar alguma coisa pro pessoal hoje é. de casa? é, o que que você tá pensando em construir? Eu vi, isso é um diz, mano, mas eu não sei onde ficam as coisas, tá bom? Eu vou ter que procurar toda vez aqui, pra mim saber o que, que a gente vai fazer as construções, tá bom? Sabe o que eu tava pensando? Em fazer algo legal, tipo, usar um bloco diferenciado, porque tem, parece que estamos numa nova versão de Minecraft, né, verdade? Uma versão beta, e eu queria fazer, ou oh, acho que a gente vai, eu vou construir, vou construir uma casa mega blaster legal, com os blocos diferentes que eles Têm aqui, pra gente ver Ó, tem uns blocos aqui bem maneiro Que eu nunca, nunca nem tinha visto Meu Deus, Enzo o que você tá construindo, cara? Acabou. Mas você tá hum, Você tá me desafiando Pra saber quem faz uma casa mais legal É, e, Mas a sua casa é de giz, mano Eu vou fazer uma casa de, Desse negócio aqui, ó, vermelho Olha na minha mão, ó Ó, ó olha aqui que legal esse bloco Viu? Bom, vamos lá. Eu vou começar, então, vou fazer as paredes da casa. E a casa, ela não tem que ser, lógico, tem que ser parede legal. Maneira. Quantas paredes é legal uma casa? Vou ver quantos blocos. Vou fazer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. porque que foi 10 lá, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, três. Um, dois, três, três, três. Ah, eu consegui acertar pra fazer uma porta de duas, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, Endo. O pai tá fazendo uma casa rosa. O pai tá fazendo uma casa rosa. Do lado da casa do Endo Azul. Enzo, por que você tá vestido de professor? É, eu achei vestido. Você veio me ensinar? Ah, você já terminou? É, uma casa pequena. Meu Deus do céu, hein? Do quantos anos você tem? A galera sabe quanto é. dois, cinco, dez. O Enzo tem 3 anos e vai fazer 4 esse mês, dez não é dois. verdade? Três. Três. Você vai fazer quatro esse mês. Você gritou no microfone. O pessoal, vai ficar bravo, cara, que você tá gritando. Eu não bravo. pode gritar. É bravo. Por que você ficou bravo, cara? Ó, oh, que legal, ó, oh, eu vou fazer... Nossa, mano, eu tô com uma casa rosa, velho, não é possível, não é possível O pai tá fazendo uma casa rosa Será que a gente pode chamar a nossa casa de casa doce? É. Pode? Por que vamos chamar... Mano, parece uma casa doce, de verdade Só não pode Lobo Mal vir aqui derrubar nossa casa, não é verdade? Se é. vir Lobo Mal derrubar nossa casa, o que, que vai acontecer? Ele vai soprar, soprar, soprar até nossa casa cair. Mas a gente não vai deixar, né? Vai pegar nossa espada de diamante e vai fazer o quê? Derrotar ele, não é verdade? É verdade. Isso, olha só, minha casa de doce, meu, meu garoto, meu filhote. Ó, eu tô pensando o seguinte, ó. Eu achei um outro bloco aqui rosa. Só que ele é tipo uma escada. Olha, vem aqui em cima comigo. O que você acha do pai fazer umas paradas assim, ó? Ah, não, aí eu vou tampar aquela ali. Vai, essa aqui é g Acho que não ia ficar legal. Ah, essa é g -dose. E se eu fizesse um sim e um não? Tipo aqui, ó. Aqui, aqui, aqui, aqui, opa. Aqui, e aqui, E aqui aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Olha só, fica legal? Negócio azul. Não, Meu Deus, o que, que é aquilo voando? uma oh, tartaruga voando! Isso! É um vampiro! Mentira! Ih, meu Deus, que medo, velho! Meu Deus, cara! isso você achou uma, uma. Como que você achou uma. Uma porta rosa, velho? Você é muito doce! É você é muito rica. Uma porta -rosa. Deixa eu te falar uma coisa. Qual que é o doce que você mais gosta? Nossa, de chocolate e Deixa eu falar uma coisa ainda Você tá jogando no celular, não é verdade? E você é muito bom E você é muito bom jogando no celular E você é muito bom jogando, não é verdade? No chocolate, ó No, chocolate, ó, no celular Ó, olha do que, que vai ser o nosso chão, mano Olha aqui, vem aqui dentro, rápido Rápido, vem aqui ver Olha isso, o nosso chão Olha ali Olha ali É doce é o um doce rosa com seta, velho. Tipo assim, vai ficar alguma coisa, tipo, venha comer, experimentar na nossa casa. É muito gostosa. Deixa eu falar. O que você acha de você achar um vidro rosa pra gente fazer as janelas? Sim. Você vai pegar? Pega lá. Enquanto eu passo o nosso chão, tá bom? Sim. Ó. Acha ah! um lugar bem legal para fazer a janela janela ah! hum, vamos fazer não mas você colocou errado tá no chão você fez um, uma janela olha como ficou mais bonita e mais bela a nossa casa o oh. ah, que, que você acha tá dando vontade de comer essa casa não tá nossa, eu acho que eu vou comer um pedacinho da dessa casa, eu posso comer um pedacinho? Não, não, ele é dura. Hã? Ele é dura. Ele quebra o dedo. Porque ele é de, de, porque ele é de, de, ele é de verdade, Massinho. É uma casa, peraí, é um doce, você acha que é um doce de massinha? Eu acho que não, cara. Já vai vir um monte de formiga de tão doce que nossa casa é. Caraca. Não, não morde. Não morde, gente. Não morde na nossa casa. Por favor, senão a nossa casa vai cair, velho. Pelo amor, né, cara? Meu, você fez aqui, ó. Você quebrou a escadinha. Ah, não. Ah, entendi, ó. Vou fazer aqui, ó. Pungas e pungas. Olha, Enzo. Nossa casa tá ficando muito, mas muito linda, não é verdade? Ó, a gente tem que achar luz rosa. Será que tem luz rosa aqui? Você sabe se tem? Hum, eu não sei se tem luz rosa Eu vi azul Tem a lanterna, vamos colocar a lanterna na casa Não, azul não. não a lanterna é essa aqui, ó Vem aqui dentro, vê, ó Vou Colocar um em cada cantinho assim, ó O que, que você acha? Olha ali Ó, ficou legal? Ah, olha, Enzo, eu tava pensando aqui comigo Se nossa casa é rosa essa casa é maravilhinha, certo? A gente tem que fazer o nosso quarto Vamos produzir Ai. nosso quarto, um mostrando Ó, aqui ó, se liga. Não. Ah, você destruiu o chão. Já arrumei, já arrumei, sem pânico, sem pânico. Meu, você tá, tá contente? Você ficou feliz da casa? Uau. Tá bom, beleza, já chega de fogos dentro de casa, a mãe não gosta. Se a mãe vê você fazendo isso, a mãe vai brigar com você, você sabe disso, não é verdade? Não pode soltar fogos nem de casa, cara. Isso é muito feio. Vai que você se machuca, na é verdade. Não. Enzo, você de professor tá muito engraçado, cara. Você veio para me ensinar, velho. Vamos lá. Não, não, não, não. Não, não, não, não, não. Não vai precisar aí, não. Aí é a cama. Põe uma cama aí, vai. É o seguinte. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou construir um banheiro, na é verdade, porque a gente tem que ter um banheiro. Se não tem onde fazer o toroncio, não é mesmo? Ó, peraí, o banheiro. Essa janela acho que não vai ficar muito certo aqui, não. Porque se passar alguém lá fora, vai ver a gente fazendo o toroncinho. Não é feio, não é legal ver fazer o toroncinho. Não é verdade, Enzo? É, é meio que vergonha, não é? Fazer um toroncinho, para depois verem, a gente vai com vergonha. Não pode fazer. Olha só o nosso banheiro. Que maravilhoso. <risos> De top do. Olha só o que eu vou fazer. Sai daí que eu vou fazer uma coisa que você vai falar assim. Uau, pai, como você fez isso? Você vai ver. Tá daí aí que eu vou colocar um negócio que você vai fazer assim. É uma coisa que você vai falar. Mano, na moral, pai. Você é muito doido. Ah, ah eu ia colocar isso! Olha na minha mão! Olha na minha mão! Eu ia colocar isso! Ah, você me tirou, mano! Eu não acredito! Não, pode... Você leu o meu, meu pensamento! Você leu o meu pensamento! Coloquei, valeu, obrigado, viu, tá muito gentil Opa, peraí, vamos lá Que aqui tá faltando o seguinte, ó Pronto, põe a porta de novo É porque tava faltando essa parte Põe a porta, velho, tá confundindo Não, você a porta errado a porta errado Pôs a porta errado, tá errado Essa tá errado. Aí, aí, garoa Põe uma porta ali, isso dessa daí, ali, ó Ó, tem coragem de pôr aqui uma porta, ó, no banheiro cozinha também Mano, é o seguinte, você acha que a gente deve fazer um sofá aqui na casa ou, ou fazer outro quarto? Tipo, uma cama do lado da outra aqui. Ia ficar mais legal o quê? Já sei. Vamos lá. Vamos supor que essa pessoa vai ter um irmão. Ela não vai dormir sozinha, não é verdade? Vai. Eu falo hoje! Então, um vamos ter que colocar uma cama do lado da dela, porque se ela tiver uma irmãzinha. A pessoa tiver uma irmãzinha, a menina ou menino, não sei, vamos colocar duas. colocar uma cama uma rosa e falar assim, nossa, não não, não, não vamos, não, não, peraí, peraí. Nossa, a casa é de doce, nossa casa não é de, de, de, de menina. Eu tô confundindo, cara, você não, me, meu Deus, você não deixou eu prestar atenção. Por que que você não deixou eu prestar atenção? Olha aí, ó, o que você tá fazendo, velho, tá tirando a casa, cara. Ó, vamos lá, vamos ver. Ai, droga, peraí. Vamos... Tá bom. Desculpa, tá desculpado. Tá bom? Tá bom. Você tá desculpado, tá bom? Tá desculpado, beleza? Ó, não, peraí aí, meu, vem aí, meu. Uh, uh, uh, aí. É o seguinte, eu preciso que você faça uma coisa. Eu preciso que você ache a quadro do Minecraft, coloca quadro pela casa, tá bom? Quadro de doce. Pode ser. Se você achar de doce você muito maneiro eu vou fazer livro é a criança e tem que estudar né a criança estuda não é verdade tem que estudar ser inteligente Hã? não tá pegando o livro como assim velho Deixa eu ver aqui, agora é o seguinte, Enzo, eu preciso que você constrói aí, eu vou achar um bloco rosa, vou fazer desse, deixa eu ver, eu acho que eu vou fazer dessa daqui. Eu acho que eu vou fazer um banco, um sofá, eu vou fazer de madeira mesmo, que eu acho que vai ficar maneiro, sofá de madeira, eu vou fazer com esse, cadê o outro bloco de madeira igual a da coisa, esse daqui mesmo, e o Enzo tá caindo da cadeira. Enzo, você tá caindo da cadeira, cara. Ó, presta atenção que o sofá... Topar... Ah, vai tampar a janela, Enzo. Vamos ter um problema. Tampar a janela é problema? Não, né? Olha aqui nosso sofá maneiro e lindo. Tamp sem tampar a janela. Ou não? Feio. Ah, ficou feio. aí, não, já sei. Já sei. Peraí, peraí, peraí, peraí. Peraí, no movimento... Não se movimenta, ah, não. Quebre, quebre. O que você quebrou? Meu Deus, Enzo. Meu Deus, Enzo. Sai daí, Enzo. Sai daí, Enzo. Por favor, Enzo. Olha só. O que que o pai fez agora, Enzo? O pai usou um negócio ali que eu esqueci o nome agora, de momento. Né? Pra fazer o sofá. Senta aí pra mim ver se ficou legal. Senta lá no sofá. Maneiro? Olha que maneiro, velho. O que tá tentando sofá que o pai fez? Não fico com o maneiro vai lá, olha lá, olha lá para você ver que legal o sofá que vai, ó, sujo. ó, tô abaixadinho, tá sujo, tô sujo, por quê, cara? Tudo. Ai, Ai. Nossa, meu Deus, aí não, né, velho, vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui uma parada, hum, fechamos uma porta, você já colocou o de livro, porque a gente vai ser um, um, aqui vai ser o morador dos doces, mas muito inteligente. O morador dos doces vão ter, vai ser muito inteligente, não é verdade? Eu vou colocar o bloco aqui, assim. Por quê? A gente precisa de uma iluminação aqui no meio. Espera aí. Eu queria saber colocar mod. Ia ser muito mais legal de mod tá aqui comigo não tá como assim Enzo vem me ajudar Enzo terminar a casa Enzo para gente mostrar para as pessoas Enzo que a gente é muito construtor não é verdade vem aqui Enzo cadê você meu Deus cara cadê o Enzo velho o Enzo desapareceu Enzo vem aqui onde eu tô terminar a casa porque a gente vai terminar o vídeo Ai meu Deus do céu, que susto! Como que você fez seu nome sumir? Como que você fez isso? Eu me assustei com você, seu doido! Você destruiu um pedaço, mais um pedaço, mano, da casa, mano! Mano, pelo amor de Deus, mano! Ah, vai embora, mãe! Você que... aí você quebra, mano! Dali tenta, mano! Pelo amor de Deus, né, velho? Eu nem lembro onde eu peguei esse vai bloco. Embora. Ó. ó, ajuda eu a procurar os blocos. Mano, você que quebrou. Agora você precisa me ajudar a achar o bloco. Vai embora. Se você foi embora, a gente vai ter que terminar o vídeo sem o Enzo. Depois, como que vai gravar sem Enzo? Opa, não, eu não, vou fazer como? uma piscina aqui. Falei! Mas a galera quer ver a casa terminada, mano. Como que vai... Mano, na moral, velho. Beleza. Bom, o banheiro tá ali A privadinha do toroncio Dentro da casa tá maneira do, do lado de fora Tá maneiro Só que eu acho que tá faltando ainda algumas coisas Pai. Já sei, do lado de fora Eu vou fazer Amigo. isso Uma aqui, outra Amigo, aqui Vocês já vão aqui? ver o motivo disso O porquê Eu tô fazendo isso, tá bom? Já vocês vão entender o motivo Pai, Alguém abriu essa porta sozinho? Foi eu Espera aí que eu vou fazer um esqueminha aqui, maneiro. Enzo, eu preciso que você veja uma coisa que eu vou fazer. Ó, eu quero saber se você achou maneiro o que eu tô fazendo aqui fora. Olha lá, ó. Eu tô construindo aqui fora umas paradinhas bem da hora. A gente é muito construtor, né, velho? É nossa primeira casa, na é verdade, Enzo. E a gente já construiu uma casa bem legal. Bom, eu acho bem legal a casa. Você acha que, ó, a gente já terminou aqui praticamente Ai. dentro da casa. Vamos colocar Ixi, rapidinho? Pai. Oi? Vamos fazer a piscina. Não, a piscina acho que a gente pode fazer depois. O pessoal vai entender, na é verdade? O pessoal vai entender a gente. Ó, vamos fazer um negócio? A gente já construiu lá dentro. Deixou lá dentro bonitinho. Agora a gente precisa fazer alguma coisa aqui fora. Vamos construir alguma coisa aqui? Tipo um matinho em volta da casa? Tipo assim, ó, ó. Aqui, ó, o matinho, ó, ó. O que, que você acha? Ó, olha aqui. Sabe por quê? Esses matinhos vão proteger o zumbi de comer a nossa casa de doce. Oh, tá um! Olha, eu quero comer! Olha lá, viu? Eu falei, ele já tá vindo. Eles estão querendo. Eles estão mortildo da Silva para comer o nosso... nossa casa de doce, velho. Cuidado, cuidado pra ele não pegar você aqui, mano oh, você, caiu. você matou ele Você é muito esperto cara. Eu joguei aí pro buraco Enzo, Enzo, A gente acabou nossa casa, mano, você tá acreditando? Vamos oh, Vamos apresentar nossa Eu casa no buraco Calma, calma, calma, calma pera, Espera, espera, vem aqui, olha pra mim Olha pra mim, te controla E vamos lá, Enzo. a gente terminou nossa casa O que, que as pessoas vão ter que fazer agora? Fala pra gente. Como é que você pede para as pessoas aqui? Assim? E aí, galera? Beleza? Eu espero que vocês se inscrevam, na é verdade. Bom, gente, o Enzo tá lá quebrando ali as paradinhas. O que, que a gente vai fazer? Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a nossa primeira casa junto. O eu fez uma ali que já tem um esqueletinho ali. É, bom, a gente resolveu fazer uma casa doce no meio do matagal, aonde tem zumbi, esqueleto, tem um monte de coisa aqui, velho. Nossa, tem muita coisa. Olha o esqueletinho aqui, ó. O Enzo primeiro começou com uma casa de giz. Porém, porém... Resolvemos terminar com uma casa de doce, mano, doce. O Enzo fez uma piscina, velho. Que louco. Da hora, hein, Enzo. Legal, gostei da ideia, viu? Muito inteligente, mano. Sabia, Enzo, que aqui também, na parte de baixo, olha, tem... Nossa, tem um negócio aqui, ó. Tem um espação ali que dá pra fazer, sei lá, uma garagem. O Enzo vai fazer... É um trampolim? O fez um trampolim, velho Eu vou te ajudar a fazer esse trampolim Pra gente terminar o vídeo uh, Ó, vamos lá com... Olha aqui, ó Olha aqui atrás de você Caramba. Caramba. Caramba. Sim Caramba. Só que essa piscina ficou meia torta, hein, Endo? Coloca a água aqui do lado, ó Ah, já tá vindo a água Ó, três blocos, três blocos O seu trampolim tem que ter um a menos aqui Peraí, peraí Peraí que eu vou fazer um esquema mais legal uh, vou colocar aqui O um negócio pro Enzo Colocou azul, né? Vamos mudar aqui essa parte da plataforma do trampolim Pronto Olha aqui topper, velho Do ah! bagulho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vai lá de novo, vai lá de novo, vai lá de novo Sobe lá Sobe lá. Deixa o like, deixa o like. Uh, oh, maluco, você é muito rica, Bom, é Eu isso aí, família. Vou quebrar as vou pra babar lá no Não, não, meu Deus, não. A gente quebrou a piscina. Então, anos é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. <risos> Nossa casa de doce ficou muito <risos> maneira. E é isso. Tamo junto. <risos> Valeu. Falou. Vou falar Oi. Oi. <risos>